Que a graça e paz seja com todos os irmãos, que assistirem, que cumprimento a todos. E é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para liberar uma palavra do Senhor para edificação e consolo e também para nos trazer entendimento da palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, eu gostaria de poder orar com todos, Senhor nosso Deus, louvamos e agradecemos a Ti por esta graça que Tu nos concedes de podermos aqui em saúde, podermos liberar aquilo que Tu tens nos concedido com tanto amor e carinho. Abra o nosso entendimento, Senhor, para recebermos de Ti aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas neste dia. E nós Te agradecemos e pedimos, Senhor, que Teus anjos estejam operando em nosso favor. E que nós possamos, com toda a liberdade do Espírito, liberar aquilo que tu nos tens concedido. E em nome de Jesus nós te agradecemos. Queridos, nós, toda vez que nós abrimos o culto, tem uma mensagem no telão que diz assim, nós somos os servos do Senhor. Isso tem me trazido muito temor. Porque não basta nós afirmarmos que somos servos do Senhor sem termos o um entendimento de como Deus prepara os seus servos. Nós estamos na iminência e temos orado e clamado para Deus para nos trazer um grande avivamento. E isso vai acontecer Estamos na iminência de termos o último, grande, talvez o maior avivamento que essa terra já viu. Mas se sermos servos e sermos participantes desse avivamento, o que isso implica? Como Deus precisa operar nas nossas vidas para nós estarmos prontos para esse momento tão glorioso? Porque não vai ser de qualquer jeito. Existe uma preparação antes. Todo mundo só pensa no avivamento, mas não pensa o que, te, que Deus e o que nós precisamos fazer antes de que realmente aconteça o avivamento. E eu sempre tenho me preocupado e tenho um grande desejo no meu coração de buscar compreender a vida dos homens, das mulheres que Deus usou poderosamente Durante toda a história, e cheguei à vida de Moisés. Muitas vezes nós falamos da vida desses homens, falamos da vida de Moisés, que vai ser um dos homens que vai aparecer em Apocalipse junto da. Ele é uma das duas, duas testemunhas que vai aparecer no Apocalipse. Mas como Deus preparou a vida deste homem? Qual foi o treinamento que ele passou? para ser o homem que ele é aqui em Moisés, em, em, em Êxodo. E nós temos que entender que Moisés foi um instrumento de Deus, para trazer, talvez, no meu entendimento, para trazer o primeiro grande avivamento na história da Bíblia, na história dos, dos filhos de Deus porque quando Deus libertou os seus filhos do Egito após a primeira Páscoa aquilo foi algo inimaginável para as nossas vidas, foi algo tremendo e foi um grande avivamento e nós temos que entender um pouquinho dessa história, como que as coisas se desenvolveram e como Deus preparou e treinou a vida de Moisés sabemos que um, faraó precisamos começar em Êxodo capítulo 2 aquele faraó que havia recebido José e a família de Jacó esse faraó morreu e diz ali em Êxodo 2 capítulo, capítulo 2 verso 23 decorridos muitos dias morreu o rei do, do Egito os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela reclamaram e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então Deus ouviu e viu o clamor e o desespero dos filhos dele, diante da escravidão, diante da opressão de Faraó. E Deus decide levantar um libertador. E Moisés, sabemos que ele foi eh, guardado por três meses. E depois a sua mãe colocou num cesto, colocou no rio. A filha daquele faraó daquele tempo recolheu Moisés, levou Moisés para o palácio e criou Moisés como seu filho. Então Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. E ali, como está escrito em Atos capítulo 7, no testemunho de Estevão, Moisés ficou 40 anos sendo ensinado, educado, preparado no, na melhor ciência, num, num país de primeiro mundo daquela época. O Egito era primeiro mundo da época. O Egito tinha conhecimentos já naquela época que hoje temos dificuldades de explicar. Basta estudar as pirâmides e tudo mais que tem lá. Mas enfim, comece a entender e a entrar na história. Moisés vive 40 anos no melhor sistema, no melhor governo, no, mais, no maior conforto, que alguém poderia viver sendo treinado em toda a ciência do Egito, preparado para a guerra, preparado com sabedoria, em todas as áreas do conhecimento da época que os egípcios tinham e aquilo era a vida de Moisés mas chegou um momento que ele ficou sabendo que ele era hebreu que ele não era egípcio e ele foi visitar os seus irmãos e lá ele viu um egípcio maltratando um irmão, um hebreu e acabou matando o egípcio e sabemos que a partir dali logo em seguida ele foi denunciado por um próprio irmão por um próprio hebreu e Moisés teve que fugir foi para o deserto fugido agora tente entender um pouquinho como que foi a, o entendimento de Moisés Ele que não conhecia o Deus verdadeiro Ele ficou sabendo que ele era um hebreu Que ele não era judeu Que ele, que ele não era um, hebreu, um egípcio, ele era um judeu Mas ele não tinha conhecimento profundo do Deus verdadeiro Ele tinha um conhecimento muito superficial E ele estava vivendo e era acostumado Ao que existia de melhor Vivia em palácios de uma hora para outra, da noite para o dia, ele fugiu para o deserto. E lá ele encontrou as filhas de Jetro, pastoreando as ovelhas, defendeu-ali diante dos amalequitas. Foi levado por Zípora para a casa de Getro, e lá ele ficou. Casou, recebeu o para como sua esposa e lá ele ficou 40 anos servindo como pastor, como auxiliar de Jetro, sendo pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas no deserto. Veja bem a transição de, do melhor do mundo para uma vida de deserto. Como que nós poderíamos nos sentir hoje se passássemos por isso? E alguns passam por isso. E aqui que está o grande ensinamento. Deus já tinha proposto no seu coração usar Moisés como um instrumento de tremendo poder para libertar o seu povo. Porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas Moisés simplesmente foi do nada guindado para esta missão de ser o libertador veja bem o treinamento que este servo do Senhor teve que passar e eu tento entender como é que estava o coração, a mente o entendimento de Moisés nessa situação a ponto de depois de 40 anos cuidando apenas de ovelha, sem aplauso, sem bajulação sem receber um, um agradecimento porque as ovelhas elas simplesmente estavam lá debaixo do seu comando, dos seus cuidados e nada mais Moisés chegou ao ponto de não saber mais nem falar direito eu creio que depois que ele voltava de uma missão de cuidar das ovelhas, chegava em casa cansado quem falava por ele e por sua esposa era a própria esposa Moisés talvez nem falava muita coisa tanto que ele diz que ele era duro de língua, não sabia mais nem falar direito, já era gago. Mas este homem, nessa condição, foi chamado por Deus para ser o libertador. Então muitas vezes nós chegamos na comunhão, na igreja, recebemos salvação e vida eterna. E Deus nos chama para uma missão, para sermos servos. Nós somos servos do Senhor, do Deus Altíssimo. Mas não entendemos as provas que Deus permite cada um de nós passar. E aí nós entendemos que seja mais imediato. Mas quando leva tempo. A gente diz, não, mas agora passou o tempo, agora não tem mais condições. Já não sei mais nem falar direito. Eu antes eu era eloquente, agora já não sei mais nem falar. Então passa a missão para outro. E seguindo êxodo capítulo 3 hum, Deus fala para Moisés através da sarça ardente e preste atenção verso 2 apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo no meio da sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia então disse consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarsa não se queima, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarsa o chamou e disse Moisés, Moisés e ele respondeu, eis-me aqui, o que, que foi o primeiro toque? Deus viu que Moisés para hoje, se voltou para ver o que, que estava acontecendo, Muitas vezes Deus fala conosco e nós nem nos voltamos para ver o que Deus está querendo falar. Não damos a mínima. E está chegando um momento onde Deus vai tocar no coração de todos. Volte, olhe, olhe aqui. Vendo Deus, que Ele se voltava, que Ele prestava atenção... Que ele estava dando importância para aquilo que ele estava vendo. Você está dando importância para aquilo que está vendo Deus fazer? A partir dali, Deus chamou ele para. deu a incumbência, a missão de ser o libertador. E, seguindo rapidamente, no capítulo 3 no verso 17, diz assim, portanto disse eu, faro vos subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, etc, para uma terra que mana leite e mel, Deus havia prometido para o seu povo, por juramento que ele havia feito a Abraão, de libertar o seu povo novamente, mas precisava ter um líder, precisava ter um libertador, e o Senhor o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e se não for obrigado por, não, por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, depois vos deixará ir, irmãos, pense só por um momento, você recebe uma missão do Senhor, aqui está aquelas loucuras de Deus, como Paulo disse em Coríntios, as coisas de Deus são loucura para o homem, quanta dificuldade nós teríamos de entender claramente o que Deus está fazendo aqui, Deus dá uma missão, mas no meio, ao mesmo tempo, ao dar a missão Ele já diz da impossibilidade da, De se cumprir a, a missão Ele já diz Que o faraó não vai deixar ir Ele manda a faraó Mas já avisa, olha o faraó não vai te deixar sair Se Deus nos der Uma missão, vai em tal lugar E faça a missão, mas nada vai acontecer Lá, você vai dizer Sim, porque que eu vou fazer lá? Para que que eu vou perder meu tempo? Então não vou ir Eu quero ver Resultados Assim que nós agiríamos Mas Moisés, ele obedeceu e foi Mas aí, antes dele entrar na missão Deus precisava mostrar para Moisés Quem ele era, onde ele estava apoiado E o que estava oculto dentro dele O que ele tinha exteriormente e o que ele tinha interiormente E Deus está provando isso em cada um de nós e se nós não nos dermos conta Não vamos aceitar o que Deus está fazendo Mas o grande avivamento está diante de nós Será que nós aceitamos a exposição do Senhor? Veja bem, capítulo 4 Respondeu Moisés Mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz Pois dirão, o Senhor não te apareceu Perguntou-lhe o senhor, o que é que tu tens na mão? E respondeu-lhe, um bordão. O bordão que se usava na época, ele era tanto para apoio, para descanso, ele era uma arma contra os leões e contra serpentes, ele era um cajado que podia recolher as ovelhas mais dispersas. Enfim, o bordão era um apoio externo. Um descanso, um apoio. E Deus diz então para ele, lança-o na terra. E ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Queridos, o nosso apoio na terra, na carne, é uma serpente. Você aceitaria isso? aceita que o bordão aonde muitas vezes nós nos apoiamos, onde nós nos te temos a nossa força natural, é uma serpente? E não serve para nada para Deus? Se deu conta disso? Então Deus ordena para ele, para que tome novamente aquela serpente pela, pela cauda e ela volta a ser um bordão novamente. Na sequência, Verso 6, disse-lhe disse mais o Senhor, mete a mão agora na mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca, como a neve. Leprosa. A lepra simboliza rebelião. Deus disse a Abraão, Moisés, perdão, Moisés, põe a tua mão no teu coração. Vai sair lepra, vai sair rebelião. Então externamente o apoio de Moisés, era uma serpente, internamente aquilo que estava oculto no seu coração, era uma rebelião, e isso está em todos nós, não é que estava só em Moisés, e Deus precisava mostrar isso para Moisés, para ele entender que não era na sua força, não era no seu entendimento que ele ia ser o libertador. Porque ele tentou fazer isso pela sua própria força e matou o egípcio e teve que fugir. E Deus disse, isso não serve para mim. Você tem que seguir da, da forma como eu vou te ordenar. E Deus nos dá uma missão hoje para sermos instrumentos, servos do Deus Altíssimo. Mas para sermos servos temos que entender que o nosso apoio natural, humano, carnal não serve para nada. Nem aquilo que está oculto no nosso coração serve para coisa alguma. Quantas vezes a gente ouve e também diz, ah, senti no coração de fazer isso. Sentiu no coração, mas isso foi algo de Deus ou foi da carne? E isso nós temos que entender agora para esses momentos que nós estamos vivendo, que a igreja está entrando E aí Deus dá Tudo aquilo que ele vai fazer no Egito E Ordena a Moisés Que ele siga para o Egito Para ser libertador Agora veja uma coisa no verso 9 Verso 10 aliás Então disse Moisés ao Senhor ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Nunca foi eloquente. Ele estava sendo mentiroso para Deus, porque lá no Egito ele era muito eloquente, sim. Ele deixou de ser eloquente que ele foi, quando ele foi cuidar das ovelhas, quando ele ficou 40 anos no deserto. E não tinha mais plateia, não tinha mais os confortos do Egito. Talvez muitas vezes sim, ele também sentiu saudades dos melões, dos pepinos, das panelas de carne. Assim como o povo. Mas ele precisou ser liberto daquilo ali tudo. Ele precisou entender o que é o plano de Deus para o seu servo. Qual é o treinamento que Deus faz com todos os seus servos. Deus não usa ninguém o mundo, você chega em alguma fábrica E já passei por isso Pega assim, ah, quer trabalhar? Pega e põe na máquina, dá cinco minutos de orientação e pronto No primeiro dia, estraga um monte de peças No segundo dia, estraga a máquina No terceiro dia, machuca alguma mão Deus não faz isso Deus é perfeito E ele faz um treinamento intenso para que estejamos prontos, preparados para cumprir o propósito que, para o qual Ele nos chamou. Não vai ser de qualquer jeito. E isso tem que partir também do nosso entendimento e da nossa entrega. Para sermos verdadeiramente servos do Senhor. Se não vamos ser servos de nós mesmos ou do diabo. E no verso 11, respondeu-lhe o Senhor... Quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo Ou o surdo, ou o que vê ou o que é cego Não sou eu Senhor? Vai pois agora E eu serei com a tua boca E te ensinarei o que has de falar E de novo Moisés E ele porém respondeu Ah Senhor, envia Aquele que hás de enviar Menos a mim Uma grande resistência E creio uma rebelião, porque a mão de Moisés saiu leprosa, uma grande rebelião contra aquele Deus que um dia ele ouviu falar, porque ele estava no bem bom do Egito, e aí quando ele foi exposto, ele passou pelas maiores provas do deserto, quantas vezes alguém que chega na igreja, é liberto do inferno, começa a comunhão do no corpo e o pastor diz, irmãos vocês têm todos uma missão, tem alguma coisa para fazer, e a pessoa diz, não, comigo não, esse negócio passa para outro, eu já estou fora desse tempo, já não sei mais o que fazer, deixa para outros, resultado disso, verso 14... Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés Deus ainda não fulminou Moisés Porque não havia ainda sido dado a lei Deus foi sempre misericordioso Porque onde não há lei, não há pecado Mas Deus se irou contra Moisés E disse e mandou que Arão fosse com ele e aí começa... Aí Moisés regressa para o Egito... E aí... No... 421... Disse o Senhor a Moisés... Quando voltares ao Egito... Vê que faças diante de Faraó... Todos os milagres que te posto na mão... Mas eu lhe endurecerei o coração... Para que não deixe ir o meu povo... Dirás a Faraó... Assim diz o Senhor... Israel, o meu filho o meu primogênito Digo depois, deixa ir o meu filho Para que me sirva Mas se recusares deixá-lo ir Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito Então tanto Moisés sabia Que ele tinha recebido uma ordem do Senhor E junto com a ordem Deus já disse, olha, tu vai fazer tudo isso Mas não vai dar certo Porque eu vou endurecer o coração de Faraó Ele não vai deixar ir Mas tu vai uma ordem muito estranha, e quantas vezes nós teríamos coragem, ou obediência, para cumprir uma ordem de Deus, aonde Ele já dissesse, olha eu vou te mandar fazer isso, mas não vai dar certo, deu para entender isso aí? Aos nossos olhos naturais, nosso entendimento carnal, humano, do mundo, isso é impossível, ninguém faria uma coisa dessas, e para o faraó Deus disse, olha, se tu não deixar ir o meu povo, eu vou tomar o teu filho primogênito, e aí nós vemos o seguinte, todas essas coisas acontecem, e Moisés vai a faraó, fala a faraó, depois no, no capítulo 7, nós vamos dar uma passeada aqui pela Bíblia no capítulo 7 começa a ordem de Deus de mais uma vez Moisés e Arão irem falar com Faraó e, e Deus diz assim no capítulo 7 então disse o Senhor a Moisés vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão teu, servo, teu irmão será teu profeta tu falarás tudo que eu te ordenar Arão, teu irmão, falará a faraó como, para que deixe ir para sua terra os filhos de Israel, para servirem ao Senhor. Eu porém, verso 3, eu porém endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Verso 4, faraó não os ouvirá se coloque no lugar de Moisés e Arão, recebendo uma ordem para cumprir uma ordem de Deus, e ao mesmo tempo recebendo já de antemão o alerta de que nada ia funcionar. Se hoje Deus nos mostrasse de antemão o que ia suceder depois de, daquilo que Ele nos ordena fazer, eu creio que 99% das coisas nós não faríamos. Mas Deus não permite mais que a gente conheça o futuro. Por isso nós temos que ser perseverantes. E nesses textos todos nós vamos ver quanta perseverança foi necessário para Moisés, para Arão e para o povo. E ali começa... Deus falando inúmeras vezes, endurecerei o coração de faraó. E começa, e todos nós sabemos, conhecemos um pouco da história, as famosas dez pragas do Egito. Cada uma das dez pragas, cada uma dessas pragas, foi a, a condenação, foi o, o envergonhar de um dos deuses do Egito cada uma dessas pragas e a primeira praga tornar as águas em sangue vou um pouco rápido agora sobre essa parte aqui a segunda praga, as rãs a terceira praga, os piolhos a quarta praga as moscas entenda uma coisa como eu sempre digo assim nós temos que às vezes entrar dentro da história para nós nos localizarmos dentro da história. Você recebe a incumbência, faz um projeto, inicia uma obra e aquela obra dá errado. Bom, a primeira vez deu errado, vou insistir e vou fazer de novo, vou fazer mais um projeto. Faz o segundo projeto, dá errado, já começa a ficar desconfiado. Insiste mais um pouco, faz o terceiro projeto Dá errado Aí todo mundo diz, espera aí Tu está maluco Tu está ficando doido De insistir tanto numa coisa Que tu já sabe que não vai dar certo Quantas coisas você, Cada um de nós já iniciou na vida E deu errado E qual é que foi a nossa atitude Em relação àquilo Foi perseverar Ou foi desistir tente imaginar as críticas que Moisés recebeu ele chega diante do povo e diz olha gente eu fui levantado como levantado, libertador do, de vocês, Deus me ordenou eu agora vou diante do faraó e vou pedir a soltura de, a libertação de todo mundo beleza aplausos de todo mundo para Moisés só que a primeira deu errado a segunda deu errado, a terceira deu errado opa, peraí e não apenas deu errado as coisas se agravaram em cima do povo. As coisas pioraram muito para o povo. E a murmuração, as críticas, tentando inclusive apedrejar Moisés, porque ele prometeu uma coisa que não deu certo. Quantas vezes você, em alguma vez na vida, achou que dava certo fazer alguma coisa, não deu nada certo e as críticas vieram. Quantas vezes, quantos você conhece que vieram para a igreja com aquela firme expectativa, agora vou dar um jeito na minha vida, tudo vai ficar bom, todos os problemas vão sumir. Os problemas não apenas sumiram, como as coisas pioraram. Aqui para o povo piorou muito, muito. Ah não, essa igreja não serve. Me enganaram, me iludiram Lá no mundo era melhor Mas isso aqui É a preparação Para o avivamento Está entendendo isso? Não se iluda Nós temos que aprender na história Como é que as coisas aconteceram Porque Paulo diz em Romanos Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino Que foi escrito e nós precisamos aprender com essas coisas para não sermos enganados porque tudo que o diabo quer hoje é fazer o povo de Deus desacreditar na aliança e na promessa que o Senhor fez em grande amor por cada um de nós fazer que nós venhamos a desacreditar disso e apostatar esse é o plano do inimigo a qual dos dois você vai seguir vai perseverar aqui naquilo que Deus disse que faria e vai fazer, ou naquilo que você está vendo com os olhos naturais daquilo que o diabo está fazendo. Quando chega na quarta prova das moscas, Faraó começa a ficar desconfiado da coisa. E ele chega no verso 25 e diz: chamou o Faraó. Primeira vez que agora Faraó chama Moisés. Não é Moisés que simplesmente vai diante do Faraó. O faraó chama Moisés. E Arão e disse Ok Vocês querem ir oferecer sacrifício Ao vosso Deus Ide Oferecer sacrifício ao vosso Deus Nesta terra Quer dizer Tu quer ser um cristão Tu quer ser um crente agora Deixar a coisa do mundo Não tem problema Tu pode ser um crente mas não precisa ser um fanático na igreja... Fica em casa... Faz o teu trabalho... Fica aqui nessa terra... Quer dizer... Nas coisas da carne... Continua nas coisas da carne... Como se fosse possível... Servir Deus em adoração... Na carne... A adoração a Deus é no espírito... Em verdade... Carne não adora a Deus... Mas o diabo estava tentando enganar o povo... A, a Moisés... Para fazer sacrifícios a Deus nesta terra. E Moisés já sabia e não aceitou. E verso 27: Temos de ir a caminho de três dias ao deserto, e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disse. Então disse o Faraó: deixar vos aí ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente saindo. Não vades muito longe Quer dizer Tu pode ir para a igreja Tu pode ser agora um crente Mas não te torna um fanático Se tu for às vezes no do domingo De culto, de ceia, está tudo bem Não precisa ir toda quarta Todo domingo, toda hora Que tem alguma coisa na igreja Tu ir lá e querer fazer sacrifício para Deus Não precisa ir tão longe assim Fica aqui no raso Com a água pelos tornozelos o avivamento vai vir não vai não vai desta dessa maneira entenda isso aí vem a quinta praga a peste dos animais e lá Deus derramou uma peste sobre todos os animais dos egípcios e diz lá no verso 4, capítulo 9, verso 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Aquilo que te pertence, o diabo não vai tocar. O Senhor designou como tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho... Dos egípcios morreu Porém do rebanho dos israelitas Não morreu nem um só Verso 7 Faraó mandou ver e eis que Do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer Porém o coração de Faraó se endureceu E não deixou o povo Mais uma vez o coração de Faraó se endureceu Mas veja a distinção que Deus fez, da mesma praga, será que nós podemos falar, de verdadeira praga, que surgiu nos últimos tempos, e o povo de Deus foi guardado, infinitamente mais guardado, proporcionalmente do que, o, o pessoal do mundo, os ímpios, a sexta praga, as úlceras, da mesma forma, Deus derramou úlceras sobre todo o Egito, tanto que os, os magos, no verso 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos, temor, dos tumores, porque havia tumores nos magos em todos os egípcios, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés, Deus já havia falado para Moisés vou endurecer o coração de faraó e vai praga em cima de praga julgamento em cima de julgamento sobre todos os deuses estranhos do Egito todos os deuses estranhos do mundo serão julgados por Deus ninguém ficará em pé todo joelho se dobrará diante de Cristo isso é palavra isso é uma rema e vem a sétima praga as chuvas de pedra, aonde mais uma vez, total destruição de tudo que tinha no Egito. Homens, animais, plantas, lavouras, tudo, árvores quebradas. Porque a chuva de pedra era terrível, não sobrou nada. Mas do povo de Deus não tocou uma folha. Verso 25. Por toda a terra do Egito a chuva de pedra feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também a chuva de pedras todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores de campo. Somente a terra de gozem onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Deus sempre guardou os seus filhos. Deus sempre vai guardar os seus filhos Mas o que ele espera Perseverança O que ele espera Fazer em cada um de nós Um treinamento Sabe qual é o maior problema que nós Como cristãos nós temos hoje a Maior prova que nós temos hoje É a prova do tempo Abraão caiu na prova do tempo Aqui o povo de Deus Tenho certeza não houve um que não tivesse murmurado Ou será que nós Depois de três, quatro, cinco Tentativas Em vão Nós ainda teríamos coragem de perseverar Ou estaríamos murmurando contra Deus Isso é natureza humana A prova do tempo é terrível para nós E acontece Que essa é uma das provas Que Deus usa para mim e para você Para nos preparar eu sei bem do que, que eu estou falando. E tudo, quando o tempo não é o nosso tempo, quando as nossas tentativas vão indo de uma para outra de, em sequência e tudo dá errado, você recebe aplausos das pessoas? Ou recebe críticas, julgamentos e as pessoas acabam se afastando de você? Ah esse camarada aqui tem o toque de Midas ao contrário Tudo onde ele bota a mão dá caca É? Isso, isso é treinamento de Deus Talvez não seja para todos Mas com certeza para todos aqueles que foram chamados Para terem uma, um, um papel fundamental Nesses últimos dias serão treinados Deus não vai usar nenhum servo dele, para uma obra importante, nesses últimos dias agora, nesse avivamento por exemplo, sem passar por treinamento muito específico, não vai ser no oba-oba, não vai ser na maciota, isso é uma verdade, quer você goste ou não porque se nós não falarmos isso, se o Atalaia não, ab não abrir os olhos, não der o toque de trombeta para alertar o povo do que, que está por acontecer, o povo vai ser destruído por falta de conhecimento, e Deus não quer que nenhum seja destruído, tanto é que ele guardou o seu povo para que não fosse destruído, mas precisou passar pela prova, E mais uma vez, 9 e 27, mais uma vez, Faraó chama Moisés. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Herão, lhe disse, esta vez eu pequei. Reconheceu que ele estava pecando. O Senhor é justo, porém, eu e o meu povo somos ímpios. Ah é? Quer dizer, nós estamos sofrendo mas não vou me converter, eu sou ímpio, isso é a minha parte, isso é a minha natureza, eu sou ímpio, mas ir para a tua igreja, aceitar o teu Deus? Não, eu vou continuar sendo ímpio, então eu justifico as provas, as tribulações, porque eu sou ímpio, é o que Faraó estava dizendo aqui, mas Deus havia endurecido o coração dele, e aí ele pede... A intervenção de Moisés para que ele ore a Deus, para que pare a chuva. E Moisés fez isso, orou a Deus, a chuva cessou. E aí no verso 34. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração e ele os seus oficiais. Então chega gente para nós... Ele diz, pô, tu que está na igreja Tu que é cristão Ora para Deus para me livrar Dessa tribulação que eu estou passando Me ajuda nisso Me ajuda naquilo E a gente ajuda Ora, intercede E Deus dá uma trégua Só que essa trégua Ao invés de ser Usada por esse Ímpio Para se tornar um verdadeiro filho de Deus Ele usa essa trégua para voltar a praticar todo o mal que fazia antes. É isso que faraó e seus comandados faziam. A oitava praga, os gafanhotos. E mais uma vez, tudo se repete. A velha história, tudo se repete. No capítulo 10, verso 16. Então se apressou o faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse, pequei contra o Senhor. Mais uma vez, pela terceira vez agora faraó chama Moisés. Está mudando um pouquinho, mas ainda assim. Porque pequei contra o Senhor, o vosso Deus. E contra vós outros. Nunca admitiu que ele pudesse ser o seu Deus, mas o vosso Deus, o Deus de vocês, pequei. E nada mudou, na nona praga as trevas, as trevas vêm dar um prenúncio do grande final, quando num teatro existe aquele momento de silêncio, as luzes se apagam, as trevas entram no salão é porque algo muito grande está por acontecer adiante. Então o silêncio e as trevas, elas prenunciam um evento muito grande. E aqui a nona praga foram as trevas. Apocalipse fala bem claro que nos últimos dias haverá trevas que serão tão intensas que dá a impressão de poder pegar as trevas. As pessoas não enxergarão um palmo diante do nariz. E aqui... <coughs> um, mais uma vez, no verso 24 Então faraó chamou a Moisés E disse, Ide de servir ao Senhor Estava começando a se convencer, mas sempre com restrições Ide de servir ao Senhor Fiquem somente o vosso rebanho e o vosso gado As vossas crianças irão com, convosco E respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos, sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará no Egito. Qual era a proposta de, de Faraó? Bom, tu quer ser um cristão? Tu quer ir para a igreja? Então tu vai. Mas o teu trabalho, o teu sustento, o teu gado vai ficar aqui no mundo. E Moisés disse, não senhor não vai ficar no mundo porque nenhuma unha vai ficar no mundo, nada, nenhum mínimo daquilo que nos pertence vai ficar no mundo, e não apenas isso, tu vais ter que dar para nós, em nossas mãos, aquilo que nós vamos oferecer ao nosso Deus, o mundo vai ter que dar para a igreja aquilo que a igreja vai oferecer para o Senhor, loucura? Não, verdade rema da palavra, isso é avivamento quando nós chegarmos realmente no estágio do avivamento o mundo vai dar aquilo que nós vamos sacrificar ao Senhor é isso que está escrito aqui e mais uma vez verso 27, o Senhor endureceu o coração de faraó e esse não quis deixá-los ir e aí chega o anúncio da décima praga e antes da concretização da décima praga, Deus manda é, a instituição da Páscoa. Sacrificar o Cordeiro de Deus, colocar o sangue na verga das portas, nos umbrais das portas. E aonde tivesse o sangue, o anjo da morte não passaria, porque naquela noite, todo primogênito na terra do Egito seria morto. Na terra, não da terra E da terra Na terra Significa que até um judeu Que não tivesse o sangue O primogênito morreria Não apenas do Egito Mas ali Todos, o sangue do cordeiro O sangue de Jesus Sobre as nossas vidas Esse sangue Nos guarda de todas as pragas é a melhor vacina que tem hoje, não tem vacina melhor, é o sangue de Cristo, e essa praga não pegava, e ali, porque faraó, Deus queria mostrar em faraó o seu poder, vindicar o seu nome, Deus não precisa que eu e você venhamos a vindicar o nome do Senhor, Ele é poderoso para vindicar Ele próprio o seu nome, e Ele fez isso, mostrando para o povo que precisava perseverar, que precisava ter fé, que precisava seguir o líder e mostrando a faraó que nenhum do seu poder servia para coisa alguma, nenhum dos seus deuses era poderoso para salvar de que quer que fosse. Deus estabeleceu o ponto final, o grande eu sou, determinou e assunto encerrado. E ali nós vemos... No capítulo 12, verso 29... Aconteceu que à meia noite, densas trevas... Feriu o Senhor todo o primogênito na terra do Egito... Desde o primogênito de faraó que se assentava no seu trono... Até o primogênito do, do cativo que estava na, na enxovia... E todos os primogênitos dos animais... Cumprindo o que Deus havia dito em Êxodo 4, 23. ele já havia anunciado que o primogênito de faraó seria morto se faraó não permitisse o povo sair. E uma coisa muito importante. Você acha que o povo ali, depois da Páscoa, depois daquela noite houve o maior avivamento da história da humanidade. Diz ali no verso 36 ainda, verso 36, 12 e 36. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Deus vai libertar o seu povo, não apenas libertando, vai despojar o mundo. Deus vai dar o despojo do mundo para o seu povo, muito em breve, muito em breve. Alguns vão entender isso. Verso 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a, pés, a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças, dizem os estudiosos que esse povo saiu de lá, era mais ou menos entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas, fora os animais, imagine uma passeata, uma caminhada desse nível, com a alegria do despojo, não apenas da libertação, mas do despojo do egípcio, porque eles queriam se ver livre daqueles hebreus, mas o que, que tinha sobrado no Egito? As terras destruídas, os bens destruídos, o gado destruído, sobrou ouro e prata, e os hebreus saquearam, não porque roubaram, mas porque os egípcios davam tudo para que se livrasse daquele povo. Saquearam o despojo. E ali nós então vemos ali que verdadeiramente, quando Deus opera, nada impede. E o avivamento que nós estamos aguardando será precedido de grande treinamento prova aonde a perseverança vai ser ponto fundamental, aonde o entendimento da verdade do Senhor vai ser fundamental, aonde cada um de nós vai ser duramente criticado, julgado, condenado por aqueles que não entendem essa verdade e nós precisamos entender isso para não sermos destruídos e podermos tomar, cruzar o mar vermelho da libertação e fazer Este Avivamento que houve aqui A festa que o povo hebreu Fez, quando finalmente Recebeu, olha Tão livre, podem ir Deixaram de ser escravos E a palavra diz Que entre todos não havia Um inválido sequer Nenhum Isso é o que Deus vai fazer nos próximos Momentos diante de nós é o que todos nós estamos aguardando mas você vai poder se dedicar e fazer parte desse momento daqui a pouco nós vamos ter a oração, a sala de oração quantos vão se dispor a perseverar na oração sabendo que lá adiante nós vamos ter o despojo do mundo e vamos receber o nosso galardão ou você vai ficar, ah, vou ficar nessa terra, ah, eu não vou muito longe, vou me chamar de fanático, eu vou deixar meu, meu gado lá no mundo, meu sustento lá no mundo, vou deixar? Pense naquilo que Deus está pedindo de nós, que o Senhor abra o entendimento de todos, para que nós possamos compreender esta verdade porque os atalaias falam as trombetas tocam mas nem todos vão abrir o coração para a verdade mas que eu profetizo e quero crer que aqui todos nós estaremos participando dessa libertação aqui e desse despojo e também deste avivamento que Deus vai proporcionar amém que Deus abençoe ricamente e te conceda, Senhor, esta graça de poder compreender as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém.